Uh, no caso, tô gravando um vídeo aqui explicando como usar o Eagle. Eu tinha feito um vídeo antes, só que o computador travou, blá blá blá blá. Eu tô fazendo esse vídeo mais porque o César me pediu para fazer. E bora ver aqui da colher eu baixei o Eagle agora. Eu quero que ele rode normalmente, sem nenhum problema. Vou pegar um circuito aleatório aqui e reproduzir o esquemático. Vocês verem que não é besteira, que não é complicado, é besteira. E eu tô com sono da porra aqui Sono ah, Não tem como piratear no Mac então Agora edição Lite Bora. Tá, aqui a gente tem o Eagle é, Tá na Lite Edition Porque eu não comprei, nem vou piratear nele Porque eu não tô no Windows E aqui no Mac não dá pra fazer a gente primeiro tem que criar o nosso projeto. Criar o nosso projeto a gente já pode trabalhar da seguinte forma: um esquemático aqui, ó. A gente vai do esquemático para placa. Esse negócio de biblioteca aqui ele é o seguinte: quando a gente não tem os componentes que a gente quer a gente pode criar. E se a gente quiser exportar o projeto da placa para Protótipo as página via computador, por exemplo, você transforma essa placa aqui em um projeto pronto pra ser impresso na máquina. Que você pega do Eagle a placa aqui e transfere. Tem um trabalho e você envia pra uma empresa que imprime várias placas para você e você ganha por custo-benefício. Tá, você começa a falar merda aqui bora. Uh, novo projeto? Hum, bora pegar aqui. Hum, deixa eu pensar aqui em um circuito fácil, digamos assim. Tá eu tô com um 741 aqui na mesa. 741, pra fazer o que com ele? Um amplificador de áudio. Tá. Hum, vamos lá. Bora criar um esquemático. Ele abriu. Vocês podem ver aqui que é o esquemático do projeto. Certo? Tá, e agora? O que, é que a gente faz? Tá bosta, dessas barras Certo, eu já tava com um monte de circuitinho aberto aqui Blá, blá, blá, blá, blá hum. Ah, tem um circuito aqui no Eagle Vamos procurar um circuito Porra, se lanhar. Newton Sem Braga, é um bom site. Vou Olha o Quem tá me chamando? Ok. Aqui parece simples. Ah, o que, é que o circuito tem? fornece a potência de um pouco de mais de um watt alto-falante de 4 a 8 onze. Isso aqui é 11. 50 741 nananana, Alimentado com 12V. Fonte normal. Tá certo, tem uso de transistor complementar. Bora brincar com os transistores que tem aqui: o 139 e 140. Bora ver se tem algum problema. E acho que é só. Deixa eu arrastar pra cá para ficar mais fácil de ver. Vou arrastar para outro monitor aqui, é fica muito mais fácil para ver. Um... Abre, carai. Vou jogar para outro monitor aqui e eu vou voltar pro Igor. Certo. A gente primeiro tem que adicionar o nosso CI, que é o mais importante. Então, que botão a gente vai? A gente tem um horilhão de botões aqui nessa barra e bora aqui adicionar uma parte. Não um parte não, um componente. Adicionar. Ah, tá carregando. Certo. A gente tem aqui os componentes da biblioteca padrão do Eagle. Ah, bora ver. A gente não vai usar o componente SMD. Não é montado na superfície. Então é isso aí, a gente desativou aqui. Certo. Hum, a gente quer o 741. No caso... A gente precisa utilizar asteriscos aqui, por quê? Porque o Igor entende o seguinte, 741. Existe, porém, ele não existe um componente exatamente nomeado 741. Deve ter alguma coisa no início. Então a gente coloca um asterisco na frente. Achei. Pra ampliar ainda mais o escopo da busca, porque pode ter o 741N, C, alguma coisa. Pronto, justamente o que eu coloquei aqui. 7.4. Nananana, mas ainda não é isso. Tem um da linear aqui. É isso aqui que a gente quer. 741. Pronto. LM741P. Só isso que a gente precisa. Certo. Bom, comparando com o esquema acho que aqui é a mesma coisa. Entrada não inversora. Entrada inversora alimentação eita porra hum, alimentação e 1 e 8 é pra que rapaz? 1 e 8 Bora pegar o datasheet dele 741P certo bora usar o da texas Bora ver aqui quais são Quais existem, digamos assim A gente pode pegar o da Texas Tanto faz Tem o da National Tem o da Fairchild. Blá, hum, blá, blá Lamp LED Abriu aqui do outro lado Certo São oito e meia Ok Oito e Certo, pinos 1 e 8 aqui, a gente tem o offset, eu vou colocar nulo, certo. E NC, o que é NC? Faço a menor ideia. É justamente esse tipo de problema que a gente encontra ao montar uma coisa no Eagle. Então eu quero explicar isso o mais detalhado possível. Bora pegar o datasheet da Texas, pra ver se explica alguma coisa nessa porra. Certo, Offset NC também, o da Texas. Offset... Ah, é porque ele é um amplificador operacional, a gente pode colocar o Offset dele. Legal. Posso aterrar essa boa? O Nitor do Sebrega falou alguma coisa? Não. Bom, depois eu vejo o que a gente faz com esses pinos. Bora montar logo. Ok, vamos colocar, alimentar ele logo, vamos aqui acionar, hum, PCC, tem dois símbolos, vou colocar aqui, e agora o terra. O que, o que é que isso faz? Isso aqui uh, altera a mesma coisa Mas a gente pode copiar o iPad aqui Com o botão Copy A gente copia numa boa Mas altera o nome Aqui informações Certo uh, A gente tem que ligar também As nossas entradas Esses pinos 1 e 8 aqui Eu não, não sei o que é que faz com essa porra um terminalzinho na placa. Aqui eles chamam de wirepad. Porque simplesmente ele vai fazer o seguinte, ele vai conectar tudo, mas não vai deixar disponível um terminal a gente conectar a alimentação propriamente dita. Isso aqui ele basicamente faz um terminal na placa, um, um buraco com um cobre, digamos assim. Vocês vão ver mais tarde isso. Fecha a porta. Entrada inversora e entrada não inversora. É o que a gente tem aqui no esquemático? Um fio. E aqui desce. Certo. A gente tem resistores aqui. Na biblioteca de resistor é um lugar. Porra, cadê a biblioteca? Ah, é, resistor. Só que aqui você encontra também resistor, capacitor e indutor. Isso é engraçado. A gente quer um resistor simples, símbolo europeu, pode ser. Então, a coisa importante sobre o resistor é o seguinte, a gente tem a grade dele, aqui escrita grid, a grade é basicamente a distância entre um terminal e outro do resistor. Eu uso geralmente uma grade de 7,5 ou 10, porque aí eu não, não vou saber o tamanho propriamente dito do resistor, de verdade. Então, eu uso isso aqui por segurança. Vou colocar aqui. Depois, outro Tem um capacitor também. Ele é polarizado. Polarizado. Um, porra, ele me deu componente SMD. Não quis. Mesma coisa pro capacitor. No caso é de 10 nano, então eu vou colocar uma grade pequena. capacitor de 10nano, 10nano, deixa eu agora 2mm da certo, e tem o padzinho, da, o terminalzinho da, da entrada. Eu esqueci, no caso a gente tá trabalhando com um amplificador de áudio, então vai ter o positivo e o negativo, que é o terra. Mas tudo bem, eu vou colocar um iPad pro, pro negativo. Só para o desencargo de consciência e conectar ele depois. Bom, como eu faço para conectar isso aqui? Besteira, vou aterrar. Pronto, é o mesmo ponto, certo? A gente vai ver isso mais tarde, ah, deixa eu conectar aqui o que eu coloquei, eu ainda acho que eu deveria fazer um para ficar com 386, Eu vou fazer com o 741 aqui que ele é mais legalzinho e tem esse lance de transistores, ah, deixa eu ver, Existou... ah bora definir um valor, na mesma aba aqui de informação. 100k, eu vou 120k. Descendo aqui tem um ponto, é um nó. Bom, basicamente como é que a gente faz para adicionar um nó? Se tiver aqui, junction, ele coloca o um nó. Simples assim, você aperta S. então seleciona qualquer outra coisa. Dá falta um resistor. E um capacitor também, eletrolítico. A gente tem que definir o valor dele, eu esqueci. Ou Skype. Inferno, Skype ah, Essa outra porra aqui é aterrada Eu esqueci disso Essa outra porra aqui vai pra cima Vai é pro pino da alimentação É, vai pro pino da alimentação também Ó que legal Tá parecendo bagunçado, mas aqui é o seguinte. Esse resistor aqui tá conectado ao pin 7 também, que é o da limitação. Então vou colocar aqui um nó. Yes. Certo. Bora voltar. Eu já aterrei aquilo ali. Não, eu vou aterrar agora. Um, vou colocar logo a saída aqui Só pra organizar as coisas só que eu não sei se eu vou a errar Depois eu coloco um jumper na placa Tenho certeza ainda Vou pegar outro circuito pra olhar depois Corrigir o valor disso aqui vou Colocar o valor desse É o um valor desse. Ah, vou aterrar também. Hum, deixa eu ver. Tem outro resistor, só que é 6k6. E tem um capacitor não polarizado em, par em paralelo com ele, nossa, ele é de 10 nano, então a gente pode colocar uma grade pequena, vamos ligar as coisas, dele, 6K6 vou deixar do jeito que tá 10 nano certo agora tem uma putaria aqui, tem um diodo descendo aqui no meio 1N um 4148 é, e percebam que ele não faz no aqui isso vai ser legal Vou descer aqui primeiro vou colocar o transistor vou descer esse diodo e depois o transistor. Um... um N4148. Pra substituir ele tem um N920 também. Acho que é da Philips, não lembro. O lance do asterisco é importante. Você tem uma grade de 7,5 e você tem um grade de 10. Eu vou colocar um grade de 10 que é melhor. Ah ele tá descendo aqui da saída. Olha o outro condutor aqui pra baixo. E acho que só. Pega aqui. Aí passa por esse. Faz não aqui, não faz nesse. Ah, tem outra coisa legal aqui também. Porra, o computador tá esquentando aqui. Fiz merda, desfaço. Tá, então a gente coloca esse resistor aqui. Manda o valor dele, que é diferente. E joga uma saída aqui. Fazer uma saída bem grotesca aqui Certo, isso aqui eu vou ter que cortar do vídeo Se foda hum. Tem um diodo aqui Ah sim, tem alimentação Não posso esquecer disso E tem um transistor agora Vamos conectar os transistores hum, BD139 NPN mesma coisa só que tem ele em dois capsulamentos 5 mm aqui 2 mm aqui legal e agora não sei vou tentar isso aqui ele tá na base Vai emissor aqui, vai pro outro. Esse aqui é o 140. Que é PNP. Vou fazer uma maracutaia louca aqui. Caralho. É, meu ego já travou. É uma coisa legal. Igor, você travou Muito obrigado Pronto um, Aqui não pode fazer nó Aqui vai fazer um nó Deixa eu ligar aqui Certo, a gente faz um nó aqui A gente aterra aqui também. Hum, coletor não base, vem aqui. Coletou aterrinho. Um nó. Hum, isso aqui tem um capacitor. Um capacitor eletrolítico de 47, 470 micro É Eletrolítico a gente coloca aqui E aí depois tem a saída Certo Deixa eu ver se aqui em cima tá ligado Tá ligado não Opa Essa porra, desfazer essa merda aqui que eu fiz, que eu sou idiota, cadê? Opa, onde é que dela é? Aqui. Certo, até agora tudo certo, só que a gente tem o seguinte, a gente tem agora a saída, pra onde vai essa porra? Eu tô vendo aqui no esquemático que é o seguinte, um, a gente tem um alto-falante bem aqui no meio. E aqui vai aterrar. De acordo com o esquemático, a gente tem o alto-falante mais ou menos aqui, assim. Deixa eu mudar até a porta do valor para vocês não se confundirem. Opa. Ah, 470. 470. Tá, no alto-falante aqui, a gente vai ter que conectar os terminais. Então, a gente pega um iPad. Saída positiva. Saída negativa. Certo, agora bora revisar essa porra. Hum, a gente tem entrada aqui. Negativo aterrado, errado, positivo vem. 10 nano. A gente tem entrada aqui, dois resistores Leva aqui a alimentação, a alimentação já tá aqui. Pino I8 não usa. A alimentação tá no coletor desse aqui. Aí depois o Pino 2 desce aqui não resistou um resistor, capacitou. O valor tá certo. 681. Aí tem 6 kc aqui em paralelo. Com um 10 dano. A gente tem o Diodo na saída. O da Philips. A gente tem um K, não faz não aqui. Aí vem aqui pra base desse. É a terra aqui. E aí vem para esse capacitor aqui. Opa, esqueci do nó. Tá vendo? Esqueci de algo importante. Depois ela apitava aqui, ó. Mostrar a treta. Ah, não tá apitando, não. Isso aqui geralmente, quando você tem um erro, ele apita. Apita, não, ele fica amarelo. Vai. Ah, é. hum, acho que mais nada. A alimentação ali já tá ligada no coleto desse. Uma e aí, desce, vem pra cá. E acho que só. Pode salvar. Pronto Tá demorando pra caralho Salvar como? Tá, agora bora pra parte boa Que é a placa você vai aqui em arquivo e manda trocar pra placa. Tá bom. Ah, a placa não existe. Quer criar do esquemático? Claro. Tá, eu vou minimizar essa porra aqui. essa aqui também. E ficar só com a placa. Tá, a gente tem o seguinte. Eu vou mudar o fundo branco. User interface. Pronto, melhorou. Pelo menos pra mim. Tá, ah, é, bora começar pelo CI. Hum, são os pinos quais que a gente tá usando? Bora pegar o esquemático. Vou jogar o esquemático aqui na, na outra janela no outro monitor. 3 e 2 está aqui, então bora jogar a entrada para cá também. Ah, uma coisa, uma merda sobre o Eagle Light Edition é que a gente não pode mudar o tamanho da placa muito. Ah, então a placa vai ser limitada a esse tamanho aqui e eu posso fazer menor, inclusive. Tá, eu tenho aqueles dois resistores. Tá aqui. 220. 20 a gente não pode colocar aqui, porque é impossível, tá? A gente vai dar uma distância mínima aqui pra eles. A gente tem um capacitor de 10 nano. A gente vai colocar ele aqui. Então, a coisa legal é que a gente tem que fazer o seguinte. Depois que a gente arrumar tudo, a gente tem que pegar essas ligações que ele fez aqui no vento e encurtar. Certo. Bora colocar o pino do terra logo Ah, outra coisa Você moveu aqui e jogou pra dentro Ele não vai mais deixar você colocar pra fora Isso aí Que é o pino de VCC Vou jogar pra cá Bora recortar as coisas Pino do terra vai pra cá o pino da entrada negativa ele é ligado com terra, mas bora ver o que vai acontecer Certo, a gente tem um diodo na saída no pino 6 Ele já tá aqui No pino 2 a gente tem o R3 e o R4 E o capacitor 2 Então, na ordem R3 Vou colocar aqui por dentro mesmo Ó, que se foda Fica assim mesmo, que eu tô nem aí é, tô Pino 4 Tá ligado aqui? Sério? C2 É, tá bagunça da porra eu já viu que o negócio é doido, né? A gente tem os dois transistores, mas a gente tem esse resistor aqui antes. A gente tem a saída, porque eu coloquei a saída aqui, eu não ligo. Tem uma terra aqui ainda. Certo, a parte complicada é aqui. Uh, perceba que se eu apertar o botão meio do mouse, eu vou estar invertendo ele de cima. A gente está vendo aqui a placa na visão de cima dos componentes. Embaixo estariam as trilhas. Por isso que quando a gente for imprimir, não é necessário inverter, porque o próprio processo já vai fazer isso. Vai espelhar. Certo. Um, quase estou aqui. Facilitar dissipador. E vou colocar o outro onde estou. Opa, tá me sacaneando. Ah, você quer um jump é hum. Bora brincar aqui, bora colocar num dissipador só. Hum, falta o quê? Cacete, ó, quinho de rato da porra. Será que eu consigo passar ele aqui por dentro? C4 tá em curto? Não Oxi Ah, deve ter algo errado no esquemático Isso acontece Eu coloquei os pads aqui de saída, não foi? Alt mais e alt menos Pois bem, tem um nó aqui e não tá saindo, então a gente vai aqui corrigir na mão. A gente move. Tá, capacitou e o 1K. Ótimo, falta o capacitor, cacete. Qual é? Tem algum erro elétrico? Não Correção de erros Sem erros É Mas aqui não tá conectado, cara Tem algum erro nesse nó aqui Vou apagar e vou fazer de novo hum, Enquanto eu tô mexendo aqui desse lado Tem um esquemático, no um auto-monitor Parece que tá rolando algumas coisas aí Estou refazendo aqui no outro monitor as conexões de esquemático Parece que ele conectou agora Certo Tá bronco Ah, a placa tá um pouquinho grandinha, eu sei A gente pode melhorar as coisas Tá, a parte importante é A gente já separou aqui definir o seguinte Deixa eu mostrar aqui logo a parte mais legal da coisa que é o AutoRoot um, Vocês lembram que eu falei que a gente está olhando a placa aqui com a visão de cima e embaixo tem as trilhas O AutoRoot ele faz as trilhas de cima e de baixo Só que a gente só vai querer de baixo Então a gente desativa aqui Not allowed, não permitido E as trilhas de baixo, qualquer direção serve Não tenho preferência Certo. Conectou tudo, certo? Mas tem um problema, as trilhas estão muito finas. Então a gente desfaz aqui, com o rip-up. Detonar as trilhas. E usa executar comando. Agora vai perguntar, você quer destruir as conexões todas? Sim. Pronto. Outra coisa é, a gente vai ter que aumentar o tamanho das trilhas. Então a gente vem aqui em edit. Net Classes Que é basicamente as classes das trilhas que a gente pode usar, a gente pode ter vários. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de conversar com, começar com um valor alto De 64 mil, até hoje eu não sei o que mil equivale, quantos centímetros equivale Não sei, deve ser alguma área, alguma coisa assim E eu corre pro abraço Bora mandar a rotear de novo Certo, ele fez as conexões aqui, mas foi besta. Olha parece que tem um erro aqui, ó. Meu Eagle travou de novo. Conectar de novo? Bora. Ele não quer conectar, não. Tá de nigrinhagem. Hum, bora diminuir o tamanho pra conectar mais coisas. A espessura da. Das linhas. Bora descer pra 32, que é metade do valor que eu estabeleci. Opa. E mandar rotear de novo. Excelente. Poteou. bora fazer uma revisão aqui um, eu posso afastar isso aqui isso aqui é perfumaria mas na hora de transferir a placa e retocar isso aqui ajuda muito Você vai ter certeza do que aconteceu E você já revisou a placa, etc, etc, etc E não deixou as trilhas ficarem muito juntas Inclusive aqui é que quando vocês forem transferir Depois vocês podem retocar aqui vai ficar mais grosso E bora diminuir agora a placa A região da placa Simplesmente botar mover, resolve tudo A gente moveu a região aqui dos cantos hum... Perceba uma coisa legal Lembra dos pontos de terra que a gente conectou? Pois é Se não tivesse esse Essa trilha aqui do ground Ele ia conectar todos os Os terminais que a gente ligou Ao terra, ele ia inter, interconectar todos Basicamente tudo que tivesse ligado ao terra Ia estar conectado junto Só que a gente precisa De um terminal saindo Para o terra, propriamente dito da alimentação E aí a gente colocou o iPad É simples você coloca ó, as trilhas comuns. No caso, VCC e Terra. E tem que colocar um iPad. Não esqueça disso. Hum, deixa eu ver aqui. Acho que é só. Tá. Vou salvar. Arquivo. Hum. Imprimir. Ah, acho que já tá bom para imprimir essa placa. Certo. Impressora PDF. Documentos. Tipo de papel, A4. Orientação, Trato. Alinhamento, Centro, Área. Preview. Tá, eu quero preto e branco. Tem a legenda, sólido ou transparente, o que for. Não quero espelhar, não quero rotacionar, não quero fazer nada disso. Limite para página. Duas páginas para esse circuito, sério. Borda, eu boto 5mm sempre, ou 2. Ele sempre alinha. X é um pronto. Uh, no caso, eu faria o seguinte: eu pegaria, eu exportaria um, é, uma essa placa como imagem e colocaria no GIMP, no Photoshop e repetiria várias vezes. Porque isso aqui, basicamente, esse PDF, se você for imprimir direto naquele papel, seria meio que um desperdício, porque você vai ter aquele papel todo pra só ter isso aqui. Mas aí não tem problema, você pode imprimir esse aqui e tirar xerox e fazer o que você quiser Porque isso aqui, você imprimindo aqui, direto do PDF, vai estar em escala real Aí você pode fazer miséria com isso aqui, não tem problema ah, imprimir? Can't write output file Por que você não pode? Bora salvar na área de trabalho As configurações coloquei, tá tudo aqui E agora ele salvou Bora dar um zoiado Dá um real, por favor Então, coisa aqui É o seguinte No caso ele exportou PDF aqui, mas exportou em vetores Então a qualidade aqui vai ser muito boa, ó o zoom aqui é praticamente infinito só que tem um porém ele imprimiu aqui, porém imprimiu todas as informações que estavam na tela então a gente vai fazer o seguinte eu vou imprimir isso aqui, só que eu vou imprimir colorido vou botar o nome de silkscreen porque essa aqui é a parte do que a gente pode usar silkscreen nos componentes então, dessa vez ele botou certo, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente não quer ver literalmente essas informações todas aqui, essas papozeiras Que pra gente no, não conta Só que as trilhas e os terminais Então a gente vem aqui em camadas Display Literalmente mostrar A gente vai remover isso aqui displays Origins Names Valores Documento, referência Ok Pronto Mas ainda falta, ó Ainda falta documento Pronto. e só A gente já pode mandar imprimir de novo. Ou gerar o PDF, se você quiser. Vou salvar direto. Eu tinha feito outro vídeo com o estável só que o computador travou. Eu perdi o vídeo todo, aí morreu. Ah, não é certo. Lembrando de uma coisa. Sólido e preto e branco. A gente não pode ter transparência nenhuma aqui, certo? sólido Se quiser retirar essa porra aqui também pode Não tem problema nenhum Vou deletar essa plaquinha aqui Que não serve E eu vou na pasta agora hum, Tem uma plaquinha Para quem está de boa, deixa eu até colocar no preview direto, ah, quando vocês forem retocar aqui não tem problema, o sensor já está em tamanho real, tá em vetor, ou seja, a qualidade é boa, não está em imagem que você distorce, tem perfeição, tá em vetor, o pin no 1 e 8 aqui a gente não está usando. Qualquer coisa, pode olhar uma referência e saber realmente se deve aterrar, deve fazer alguma coisa com isso Mas aqui a gente não tá usando Que é o pino do acesso a capacitor interno E o outro, se eu não me engano, é o de offset A gente não tá usando Porque não tem offset nenhum entre as duas entradas hum, e acho que só Na outra aqui a gente tem aquele screen E eles são iguais questão da direção deles, percebam, é justamente o seguinte, imagina você tá vendo a placa aqui de cima, aqui é o lado dos componentes, ó, tá vetorizado também, e aqui é o lado das trilhas, basicamente se você tem aqui, você está vendo os componentes aqui, na visão de cima, as trilhas estarão necessariamente embaixo, e aí dá para fazer a termotransferência aqui numa boa, não precisa inverter nem porra nenhuma. E por isso é só pessoal, só foi isso mesmo Bora ver se eu consigo salvar o vídeo aqui Até mais